para crianças peculiares é a versão cinematográfica do orfanato da senhorita Pellegrini para crianças peculiares, só que não. Vamos começar do começo, primeiro ponto, não tem spoiler, ok? Eu não gosto de fazer spoiler, eu acho que não é necessário fazer spoiler para falar de filme ou de histórias. Segundo passo mais importante, o filme é ruim, é ruim, é ruim por quê? porque ele começa num estilo, uma coisa mais sombria, e de repente ele vira meio que pastelão, uma coisa meio sessão da tarde, um assim. pouco depois no meio do meio fi do filme, do meio pro final do filme, ele vira uma coisa que você estranha. Só por isso eu acho o filme ruim. É bem pastelão do tipo Tim Burton. Lembra um pouco aquele inteligência artificial que o Spielberg aloprou no final do filme, nos últimos, sei lá, 10, 15 minutos do filme, é uma coisa totalmente Spielberg e nada... Stanley Kubrick, pois é, mais ou menos isso. E piora um pouco para o filme, porque no começo ele é muito parecido com os livros, com o primeiro livro, o que pode dar esperança para o leitor, né? para a leitora, ah, legal, é uma versão fiel, é uma adaptação fiel do, filme, do livro para o cinema, vai ser legal, não sei o quê. Se bem que quem leu já percebe que tem uma troquinha de personagens, só que essas coisas acontecem, a gente tem que saber abstrair essas... essas adaptações, essas decisões que os diretores e roteiristas fazem ao levar o negócio para o cinema, do livro para vídeo. Se você quiser ir para o cinema e se distrair, vai sabendo disso, que é um filme que tem uma pegada meio sombria no começo e de repente vira uma coisa meio de rir, você vai rir no, no, no filme. E no livro não é assim. Outra coisa que aconteceu é que são três livros e talvez com medo de não implacável bilheteria, porque ia ficar muito aberto, o final do primeiro livro é bem aberto. Eles falam assim, não, vamos dar uma concluída, vamos mudar as coisas aqui para chegar no final e o pessoal não ficar me xingando porque não tem uma conclusão. A história meio que se conclui no final do filme. Então você pode ver, mesmo sendo parte de uma trilogia, porque ela se conclui. O que é meio ruim para quem leu os livros, porque, e agora, como é que você vai continuar... Como é que você vai fazer o segundo livro, o terceiro livro do cinema? Eu acho difícil da bilheteria para fazer um segundo terceiro filme por causa dessa virada, que você vai nessa de... Ah, é, é, é sombrio e de repente vira pastelão. Acho que isso vai atrapalhar bastante o filme. No entanto, o filme tem qualidades. Qualidade número um é que o personagem Enoch ficou bem legal. O ator... a construção do personagem, a atenção, a profundidade que foi dada para ele foi bem legal. Outro ponto é a atriz e a personagem, né? a personagem e a atriz que faz a personagem, da Fiona, que ela controla é, plantas, né? árvores, plantas, vegetais, não sei o que. A menina me convenceu muito, ela tem uma boa expressão, a personagem tem um pouco mais de espaço na trama, talvez, um pouco mais de, de impacto quando você está assistindo na película. Outra vantagem são algumas cenas que são muito bonitas, são umas cenas de um navio que já apareceram, não apareceram todas, mas já apareceram algumas no trailer. A parte pastelão que eu falei no filme, é pastelão, mas é visualmente divertida, já que você entrou no clima de vamos rir, é uma, uma, uma sequência é, visualmente divertida. Os personagens, em geral, as atuações em geral estão bem legais, eu gostei, achei bem satisfatórias, ainda que como alguns dos, co dos coadjuvantes tiveram um peso um pouco mais, um impacto um pouco maior, acaba que os protagonistas ficaram um pouquinho aguadinhos ao meu ver, um pouquinho, eles não causam tanto impacto quanto alguma, alguns dos personagens. Teve gente que saiu do cinema que não tinha lido os livros e saiu odiando o filme. Teve gente que saiu do cinema se divertindo com o filme, mas talvez, o segredo seja, seja a pessoa que chegou não tinha contato com aquela ficção, desde o começo já não viu como um sombrio, já viu como meio é, pastelão talvez, um pouco inverossímil pelo menos, o universo todo. Então quando teve a transição para a coisa mais, mais, mais cômica, não achou tão estranho e aí se divertiu. A dica é essa, vá sem esperar um filme sombrio, muito embora eu ainda acho que o começo é bem sombriozinho e cria uma expectativa errada para último texto do filme. Como eu li os três livros e fiz dois vídeos, vou colocar os vídeos aqui, sobre os três livros, eu achei, me na obrigação de falar do filme, muito embora geralmente quando eu não acho um filme muito legal, eu prefiro não fazer vídeo sobre ele. Mas é uma história que muita gente está falando, a capa dos livros é impactante, acho que muita gente vai ao cinema para ver por causa do nome que o livro tem e essa é a minha dica final. Se você for no cinema e não gostar nem um pouco, achar muito ruim, não deixe isso te desanimar para ler os livros. Tem gente que odeia os livros também, eu vi na minha timeline, mas essa coisa, a meu ver, quando as coisas causam um impacto muito forte de amar muito, odiar muito, tem coisa boa na história. Quando o filme, a coisa é ruim, você... Ah, é ruim, eu estava lendo o um livro outro dia ruim, de fantasia, eu persisti, foi tipo, até metade do livro, eu disse, cara, esse livro não vai a lugar nenhum, parei e... É, deixei para adiante. E não, não, não saiu falando assim, ah, é horrível. Quando é horrível tem alguma alguma qualidade, tem algum mérito na história e eu acho que tem boa chance de você achar horrível, mas ser bom para você. Né? Porque às vezes a gente acha as coisas horríveis, mas ela tem um impacto positivo justamente porque esse horrível nos fez pensar em alguma coisa, nos colocar em contato com alguma coisa, saiba aproveitar isso quando você deparar com coisas horríveis. E é isso, não deixa de ler o livro, ou pelo menos tentar ler os livros, e tem uma última dica, uma dica sobre livro, mas vai aqui mesmo. Você começou a ler um livro, chegou assim, leu 30, 40 páginas, e você está sentindo que ele não te pega, geralmente não vale a pena. Se os seus amigos falarem assim, não, eu li, e vale a pena por isso, por isso, por isso de repente muda um pouco o teu viés e você consegue entrar na história. Mas não vai persistir também, que nem eu que li 50% do livro que eu já estava lá, nos 20% achando que não ia lugar nenhum. Tempo é dinheiro. Que horrível isso, né? Tempo é precioso, a gente tem muita coisa para ler, né? Espero que o vídeo seja útil para vocês, espero que o anime a ver ou não ver o filme, começa amanhã, começa hoje, que eu vou colocar esse... Começou ontem, porque eu vou colocar esse vídeo na sexta. Fique à vontade para comentar, compartilhar com os amigos, etc. Tchau, tchau. O lar das crianças. O lar. O lar. O lar. O lar. Olá. Porra, não gravou. Vai com o som da máquina mesmo.